com vocês. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos. Eu... E hoje eu tô com meu pai. A gente vai nos restaurantes chique do Toca Live. Sim. Inventar história lá. <risos> e a gente vai lá, esse aqui ó, que eu tô mostrando com a setinha do computador. Estamos entrando. Gente, eu já vou pedir aqui no início do vídeo pra vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. Se você não é inscrito, o botãozinho que tá embaixo da sua tela, do computador ou do celular, é, vai estar vai tá vermelho. Se você tiver inscrito, vai tá é, cinza. Então, se tiver vermelho, clica no botão de se inscrever. E tá desligado. É a luz é tá desligada ou é impressão minha? E nós vamos chegar aqui. Cadê nós? Não tô entendendo. Tem um monte de gente aí. Os invasores. Né? Aqui. Meu pai. e Vamos pegar logo a mesa logo. E minha mãe. Ele tá na fila? Tem, tem fila? Não, tem fila não. Gente, se tiver fila, nós atravessamos. <risos> a gente não faz isso não. Nós atravessamos. Entretamos na recepção aí. Na recepção. Uh, pela mesa pra três. Oi, oh, boa. Boa tarde. A gente tá Boa tarde. O que vocês queriam? Eu vou querer? Uma mesa para três, por favor. Eu falando, né? Aí, é ok. Aí tá. Vamos nós três. Gostei do. Da voz? Ah, dane-se, vai levar um a um. Um a um. Curo desse jeito. Não sei se é a tela. Ah, não. Dá, ah, tá bom. É a luz de vela. Porque o restaurante é... é a luz de vela. Hum, não, não é. vela. Olha, Olha menina, moça chique. Pode tocar vela? Pode tocar piano? Que hum. sei. sei lá. Eu vou. Cadê a mesa? Aqui, né? Mesa pra três. É, mas eu tenho dois. Eu tenho uma na Tem aquela ali atrás, cabeçudo, que eu vou. Vou por essa aqui, ó. É. Ah, não tem como trocar. Não, pega e aí, outra, essa aí tá, ó. Viu? Não dá. E de bebê mesmo. Então, Você vai ficar lá no bar, ó. dá para ficar no bar, não? Vou ficar no bar lá, ó. Não, não quero ficar no bar Vou ficar no bar. Você tá carregando a cadeira. Ah! Eu não consigo colocar a cadeira, né? E a É sobre. Ele tá pegando, eu tô pegando lá. Soltei. Eu vou ficar na de bebê. Deus. Meu, Deus. Meu Deus do céu! <risos> É intensa, né, Não. Ah, tem eu tenho... Come em pé, come pé. O que comer em pé? Tem um sofá aqui. É vamos ficar nessa mesa do sofá aí, que dá, dá pra todo mundo ficar no sofá? Dá, né? E o que tem? tá aí? Vai, fica todo mundo no sofá. Hum, ficar todo Só mundo no sofá vai dar certo. Bom, o sofá é confortável. E meus, pa... meus pais usam óculos. Eu né? quero... Eu e... quero... Eu quero tá? pedir logo, tô com fome Tá bom, meu filho, mas só que primeiro É uma fonte de que chocolate? Que tem tempo, é uma fonte de chocolate Eu quero chocolate <risos> Primeiro come, meu filho Calma, calma, calma E ali, ó. tem um champanhezinho ali Bota, bota o champanhe pra mim ali ó. Bota, bota o champanhe lá ah, Lá na mesa, lá o champanhe, minha filha Que queira, Oi, boa tarde Oi Champanhe aí, bota esse champanhe na garrafa. Champanhe, ok. O copo aí, ó. Dando um copo aí. Ó, meu Deus do céu. Ih, olha isso. É de cenoura. Que novo. Um chup de cenoura. E aí, é chique mesmo. E ó, a gente tá gelado. Champanhe e cenoura. Voltou. Beto... Quero macarrão, Tigre. Tô bem caneta. Aqui. Como é que é o cardápio? É e que aí, é minha mãe vai pegar esse aqui. E você vai pegar esse aqui. Você pega um picolé. Que picolé o quê? Olha é, esse talher. Pode beber, não é alcoólico, não. É que eu, não tem? Eu vou é, pra você. Bebe golinho. <risos> meu Deus do é. <risos> é, é suco de. Dum. Bebeu. Hum, bom. Eu estou super. Feliz. Ih, caramba! Bota, não tem cara de fome, não. Bota cara de fome. Cara de fome? Eu chorando, eu tô chorando, bota chorando ali. Tô chorando. Fome, fome, fome. Cara de fome. Com a linguinha, com a linguinha aqui, ó. A tá com fome. <risos> Meu Deus, que fome. Que fome. Que fome, e eu vou ir... E... Pega o Pega pãozinho, rouba esse pãozinho. Pãozinho, pãozinho. pãozinho. Não. Isso é pão, isso é isso é croquete. Coquete. Isso é pão. É pão. Tem gosto de croquete. Quem tá aqui rachado? E tá caindo, não. deve ser antigo. É deve ser. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ver como é que tá na cozinha. Na cozinha, tu pode ir na cozinha. Não eu não vou ir na cozinha não, só vou pegar comida para nós igual é. no quartel que eu te falei, aquele panelão de comida lá, os caras chegam entregando comida Você sabe que tá gravando, né? Que... Gente, meu pai já foi pro quartel, tá? Meu pai é paraquedista Aquele super panelão lá de comida Olha, que é que é? olha comida não. a comida E rouba esse bicho aí, ó <risos> ó, oh, pra ver a temperatura do, da comida ah, eu devo esqueciar a gente o chefe não, né? esse aqui é o chefe, mentira é, quem é o chefe? essa daqui é a chefe hum, Madeleine, Madeleine chefe cara parece que era um creme brulee? creme brulee? esse cara aqui vai servir nós servir nós? o português tá uma maravilha tá bom, nós tá bom Ótimo, não. Olha que a gente. Não tem como daqui? Opa, ah, e a opa. pizza, pizza cara, cara. E aí, que tudo, tudo que eu quero? Pode levar no carrinho, não? Pode levar o carrinho? Não, não tem na cabeça. Na cabeça é o que? Isso é um chique mesmo, é um. um... <risos> não consegue botar na cabeça. É, depois volta a pegar. Eu vou botar no, no carrinho. Sou boba. Não sou boba. aí que eu. <risos> eu tô tentando arrumar. Eu fiz alguma bosta aqui. Qual palavrão? Bosta não é palavrão. É sim. Né? Não é não. Fala igual o Flip, né? Pitinine. Pitinine. Só tampa aqui. Não de Deus Oh meu Deus, meu Deus do céu E mas não tem nada embaixo na não, tu Tá uma bagunça aqui Chega lá, Ó, oh, o pãozinho bom aí que tu tá levando, é o pãozinho pra levar pãozinho Qual a minha comida? Cadê a minha comida? Aí tá aí Bota na parte de baixo lá ó. Aí, na parte meu de baixo Deus do céu Pronto, aí esse carinha ele vai ele vai Ele segura isso aí? Acho que não. Não, é o carrinho, deixa ele ir pra aí. Deixa ele deixa, deixa ele, ele, deixa deixa ele. Aí, deixa Bota aí. ele lá dentro, bota ele lá dentro, É, bota ele lá dentro. Vai, <risos> bota ele lá dentro. <risos> Esfomeado, né? Garçom, o oh, garçom. Uau. garçom. Faz comida boa pra mesa. <risos> Não fala não, eu tô cheio de fome mesmo. <risos> que isso, pai? Eu tô acabando de comer, eu tô com fome. Você acabou de comer. Eu mesmo, eu vou comer, comi dois bichos. E um pão agora, né? um no pão. Calcalaia. Pega Nutella. Passa no pão. Vamos ver. Olha, eu fiquei preocupado, tô vendo aquele carrinho vazio ali. Achei que era o nosso carrinho vazio. <risos> cheio de fome. <risos> eu não sei de quem. Bota, comida, que vem pôr aí também, bota Não, já não o pão de volta, não Bota ali Não, mas deixa isso mesmo, pão, pão Pão, Vamos matar fome, quem não quer? Quem quer? Eu tinha uma música da Xuxa. Quem quer? Dormir, tá? A miséria. A miséria que me deram pra comer. Acordava, Olha cheio de fome pra comer um pão. Tinha pão em casa e tava a musiquinha. Quem quer? Pão que tá querendo, tá aqui, tá, aqui, tá aqui. Aí tinha que ir na padaria comprar. Quem, pão, é? pão, quem quer? Pão que quer pão? E acordava quem todo quem dia quem com a, que que a que Xuxa cantando. pão? Olha, o seu? Ih, natural. Natural. Quase que eu botei minha mãe a pizza. Com pimenta? Oh, podia ter mudado, aí Tá com pimenta, sabia? Meu Deus. Ela ficou brava, hein? Ela não já ficou brava, ela tá ardendo. Deixa ela saber que deu pizza com que pimenta. É pão? Que pão? Ela é, vai ver se, se mata a fome. <risos> que mata bem, a não. fome já? Fomezinha, subezinha Ô oh, pai. bebidinha ali, ó. Bota, ó lá, bota um suquinho lá, acabou. É suco de cenoura? É, gelado, suco de Bebe também o bolinho, filho. Vou beber. É tá bom, vou dar um bolinho. É suco. Acabei. É pra tamanho, tamanho, ó. Tamanho tem que quebrar outro suco, porque o carro tá lá com cara de pimenta ainda. É, é. Aí, Olha o bolinho, né? Aí, geladinho. Tirar aquela pimentinha na boca. Tem gostinho de pimenta, ó. Tem um creme bruleiro, tem um docinho lá, docinho. Tá bom, Aqui, ó, tem uma fonte de chocolate. É, pega o chocolate aí pra pegar chocolate esse daqui é meu que isso? cheio de chocolate, parece um cocô que isso? eu também quero um hum. <risos> desse? eu quero sorvete, tem sorvete, tem ali. sorvete macarrão, ali. quer macarrão com chocolate? não, macarrão não, eu quero sorvete deixa ele para pra tua mãe eu vou dar pra minha mãe, chocolate hum. sem é, prato é, mesmo não. É. <risos> não tem prato não, Nossa só Comi, comi. É, eu vou come, te dar come, esse come. espetinho. Não, não, eu um quero sorvete. Sorvete. É hoje, <risos> ó, eu gosto de sorvete. Eu gosto de espetinho de. Ai, pai. Um morango. É um mor... Ali parece, o que é? Morango com aquele negócio que eu queria comprar hoje. O... O... Tem chocolate. Não, me senti ali, não. O, o quê? É? Olha, olha o sorvetão. Comeu. Caramba, já. Cara. <risos> eu eu fiquei satisfeito, satisfeito. Satisfeito sartifey sartifey ai agora gente eu vou tocar um piano hum. olha vale a pena aí os as aulas de piano que assim, você tá pagando na <Sessos> chelona chelona chelona ah. Você faz o Deve fazer uma frutinha lá. Sai. Para, aí, para de cantar aí. Manda o garçom levar. Aqui, ó. Esse aqui tem bolo né? Tem um boba bola, um é? Borba Ah, e... A luz! Tá, ah, bebê a luz, porque era a casa dela. Quebrou o clima, tirou o clima. Ai. Quebrou o clima. Não quebrei o clima. Que isso, cara? Quebrou a luz. Quebra a luz. Peraí, será Pera que dá pra abrir isso aqui? são é um quadro, vai lá ver Oi Moleque Tem uma coisa secreta ali, que que, é? que isso? Aperta, não, aperta, aperta ali que quer ver se tem uma coisa é, secreta é Aperta aí, aí, que, que, que aí Aperta o botão é, é. Tu tá desfazendo uma coisa mesmo Não tem nome aqui não, não. Depois tem que pagar o crédito isso é chique hein Caraca, Tem gente. roupa? aí a cadeira que tu precisava ali ó ah, aí. A gente comprou tudo sem olhar o cardápio Legal Não, mas já conhece, já conhece Já conhece tá. tá, agora vamos embora Não, sei Não apertou era... aquele botão lá vem aquele botão. Tem um negócio rachado aqui, o que, que é isso? Tira o quadro de novo lá do coelho Aperta lá, vê se tem Aperta alguma coisa hein? Já conheceu alguma coisa? Acho que tem um código aí, hein? Deve ter, óbvio. É isso, Mas eu acho que tá aqui dentro desse negócio. Como é que quebra? Peraí, eu vou ir lá pra cozinha. Eu vou ir lá pra cozinha. E vou ver se tem alguma coisa. <risos> Nossa, fuçante. Tem código? Deve ter. Código, sei lá. Código. Todo código, vai código. Código, código, código, código. Demora, gente... né? então... É, isso aqui demora gente, a gente tá aqui, tá demorando <risos> Ó, ó, aqui tá rachado também Não É rachado não cara, é um desenho É rachado sim uhum, É rachado É ah, rachado o livro aqui, olha o livro de receita aqui, olha um aqui, ó. Eita Não tem nada aqui um óculos e uma maleta. Ih, yeah, é uma secreta aí. Moleque? Ah não, é só pra internet. Pra mexer na.. Espão. Deixa eu a maleta e eu vou colocar aí dentro. Ficanagem. Uh! Estamos caçando, né? fuçando ah, isso aqui é rachado, cara Tá rachado, pô É rachado sim Como é que é? Ih, voto Que? Um botão Ih, no Big Brother tinha um negócio assim, né? Falta, vale de Ah, é No BBB Gente, eu tô assistindo BBB Ai, que vergonha Mentira E tem um esqueleto aí. Meu Deus. E o peixe? porque que é esqueleto? O peixe é o olho. Também é uma criança tem, tem que piscar, né? Olha o olho que é só engraçado. A senha. A senha. Qual é o senha? 4, 6, 2. Oh! Moleque, essa demais. Tava dentro do lixo. Do lixo. Eu sabia <risos> já. Eu sabia. O papel tava escondido ali! O segredo é que tu não me contou que sabia negar a negação, hein? Eu não sabia, cara! Primeiro vou levou o papel, porque eu já não lembro mais qual número. Quatro, é? 462. 462. Quatro, Ó, vê é isso. É isso, ó. vamos colocar aqui. O que vai acontecer? No terremoto. 6. abriu que que é? tem diamante é o, o diamante não vai o diamante não é o diamante ó. o diamante vai dar dinheiro pra gente pra comprar as coisas <risos> dá pra tua mãe dá pra diamante diamante dá pra tua mãe e agora fecha diamante pra tua mãe diamante pra tua mãe e agora vamos embora vamos pra casa cadê eu tô de olha Botou o papel e ficou lá na cozinha. Tu tá lá na cozinha, minha filha. Tô não. Tô na cozinha, tu tá na cozinha. tá na cozinha, tá na cozinha. Não tô na cozinha, cara. Ah, sim, na cozinha. Tá sim, na cozinha. Não tô. Tá assim, não tá aparecendo nem, tá na cozinha. Olha lá na cozinha. Olha lá embaixo. Minha mãe, ela tá me procurando, então ela tá brava, vocês dois. Olha lá, vai lá, vai lá, vai lá. Um, um, um, um, um. Ih, gente, tá triste? No 1, um, cortar no um. Não tô no 1, um, quer ver? Ah, sim, certo. Você... Cara, não tô no um, não tô no 1, um. olha sumiu dentro do restaurante <risos> Ninguém tá te encontrando Meu pai um... tá com a mão na cara O assim, tempo tipo... todo aqui Esse relógio aí, eu vou cortar esses negócios aí vou Vai cortar. cortar? Vou cortar Vou cortar pra deixar o diálogo vou cortar vou cortar. Ai, <risos> Quanto sair do vídeo, que tem é muito tempo esse rolozinho aí? Eu prometo pra dar like nesse assim, rolozinho. Dá like, aí. gente. Não tô aqui, tá vendo? Olha pra trás, pra lá. E aí? Não tô. Tu tem que tá aí, vai lá no lixo, tô no lixo. Não tô no lixo, cara. Eu já olhei. Será tá, que eu tô dando um saco de lixo Dá pra ver? Tu foi, cara. sei lá eu Tô só no banheiro. Ó. É, vamos para casa que eu também quero mostrar a casa para eles tá bom no próximo vídeo a gente vai para casa vamos para casa no próximo vídeo você acompanha sim aí, e vocês tour. acompanham a gente vai fazer um tour pela casa no próximo vídeo e beijo.